Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da Genial. E esta é aquela live, meus amigos, que traz para você as melhores dicas sobre as ações que podem bombar no mês que está entrando. Hoje é dia 1 de dezembro, então a gente vai falar... Sobre as melhores ações para investir em dezembro. Ao meu lado, meu colega queridíssimo, Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas? Tudo certo, Denise, mas eu confesso que eu estou um pouco nervoso, né? Faz tempo que a gente não faz lives, né, presencialmente. Então, se eu gaguejar aqui, por favor, por favor vocês me desculpem. <risos> Imagina você domina. Não, eu estou ficando nervoso, eu estou ficando nervosa com esse mercado. Não está moleza. Imagina pra você fazer carteira recomendada e bovespa caindo mesa atrás de mês, mas, então, antes de a gente começar, como a gente sempre faz, dá tá só um geralzinho no que foi o mês de novembro para a gente. Quanto que caiu o Ibovespa? Bom, Denise, o Ibovespa caiu 1,5%. Né? Apesar da, da queda não tão relevante, ela já acaba sendo a quinta queda consecutiva. Então, nós tivemos né, julho, agosto, setembro, outubro e agora novembro, com meses negativos para o Ibovespa, e isso acaba sendo um reflexo, mais uma vez, do cenário político e também... É, do cenário global. E isso foi, foi, um, foi é, são temas aqui que eu acabei trazendo na atualização das nossas carteiras recomendadas. Deilson é, depois deve compartilhar aí com vocês né, um pouquinho do, do texto né, da, que está que foi publicado no genial analisa e o primeiro tópico que eu trago aqui Denise que foi o que na verdade não chegou a impactar todo o mês de novembro impactou no finalzinho que foi a chegada da nova variante do coronavírus e que pegou os investidores de certa maneira de surpresa e acabou surpreendendo bastante o mercado né obviamente o mercado, principalmente quando a gente olha para as bolsas lá fora, né, a bolsa americana, as bolsas europeias próximas de máxima, a gente acabou tendo um efeito maior, mas isso acabou servindo aí para dar um certo susto no mercado, para a gente tentar entender realmente que a pandemia ainda não terminou, né, a gente está lidando com uma variável biológica que passa por mutações, a gente sabe também que o, o processo de vacinação, ele não é aceito por todas as pessoas, isso falando no mundo de maneira geral. Então são coisas que vão acontecer mais cedo ou mais tarde, está acontecendo. A, a princípio, Denise, levando em consideração que a gente, de certa maneira, está aprendendo a conviver com a pandemia. É, a gente segue dentro de um processo de vacinação, o Brasil destaque, né? Nós temos mais de 60% da população brasileira vacinada. Então, eu hoje, pode ser que mude ideia, não acredito que a gente vá conviver com o caos que foi em março do ano passado. De qualquer maneira, até a gente ter um entendimento ou algum tipo de informação sobre a eficácia das atuais vacinas em relação a essa nova variante até nós entendermos se nós teremos lockdowns, ou seja, quarentenas em algumas regiões do mundo, né? dependendo do governo, né? de, de, das necessidades, é, isso muito provavelmente vai ter os impactos é, localizados na economia de alguns países e isso vai interferir em uma série de coisas. Tá? Principalmente pode interferir num dos problemas que vem acontecendo e não é de agora, que são os problemas nas cadeias produtivas. Né? Que é todo o processo de às vezes eu preciso parar uma, uma, uma unidade de fabricação, às vezes eu preciso paralisar um porto, e tudo isso né, acaba culminando de um, dentro de um processo inflacionário. Acho que é, inflação é o um tema que a gente já vem conversando bastante já há algum tempo, e foi o grande tema aí do mês também de novembro. Né? Inclusive eu trago aqui também no relatório maiores informações sobre a questão da inflação, tá aqui o que nós devemos monitorar, que é essa questão do, dos problemas nas cadeias produtivas e também a inflação que eu acho que dá tá mais do que é, vista que é, não é uma inflação transitória como muitos bancos centrais vem defendendo. A gente realmente ter nós temos problemas nas cadeias produtivas, a gente tem um problema hoje um problema hoje nos Estados Unidos, Denise, que é, se a gente parar para pensar Boa parte da população americana ela faz a sua poupança em renda variável. Ações, fundos imobiliários por lá, agora os criptoativos. E se a gente parar para pensar, Denise, é, nos últimos três anos, né, foi um mercado que duplicou, triplicou de valor. Ou seja, muitas pessoas aproveitaram da pandemia para o quê? Se aposentarem. Então está faltando mão de obra nos Estados Unidos, está faltando mão de obra qualificada. Né? Se está faltando mão de obra, o que acontece com os salários? Os salários sobem. Se os salários sobem, eu aumento a renda disponível para a população. Se a população tem mais renda disponível, o que, que vai acontecer com a inflação? A gente tem uma pressão aí estrutural. Então, inflação segue sendo ainda um tema bastante relevante e ela é o que vai, na minha opinião, ditar quais são os próximos passos que os principais bancos centrais globais eles vão adotar sobre o processo de normalização monetária, ou seja, subida da taxa de juros e retirada de estímulos. Isso já aconteceu bem antes no Brasil, a gente acompanha né, a Selic aí sub, subindo a passos largos, e a grande questão que fica ainda, a gente teve, está tendo algumas pistas adicionais é, através de pronunciamentos do Powell, presidente do Banco Central norte-americano, é, de que sim, a inflação não é transitória, a inflação é mais estrutural, e a gente vai começar a conviver aí com o um processo de retirada de estímulos lá nos Estados Unidos até mais rápido do que o mercado esperava. É, outros temas que eu queria também comentar, é, falar um pouquinho sobre China. China ainda é uma incógnita em relação ao processo de mudança da matriz econômica, em relação ao, seu, a, ao mercado imobiliário por lá, por conta, enfim, a China vem bastante focada na prosperidade comum, ela vem muito focada na redução de, da emissão de poluentes, então Qualquer indústria, principalmente a de aço, que é uma indústria muito poluente, ela tem atuado bastante para tentar suavizar esses movimentos e tirar a alavancagem. E isso acaba tendo seus preços que acabam influenciando, por exemplo, o mercado de commodities metálicas, que é intimamente ligado ao mercado imobiliário, que representa hoje 30% do PIB da China. Então China ainda é uma incógnita, mas eu já consigo enxergar que o mercado ele deva ter encontrado algum ponto de equilíbrio tá, entre o que nós teremos de próximos passos para a China e como isso se reflete num preço justo para o minério de ferro e outras commodities metálicas. Por isso, apesar da cautela, começa já a olhar com um pouquinho mais de carinho para Vale, por exemplo, ou outras siderúrgicas, que fazem parte aí da nossa carteira de dividendos, por exemplo. É, sobre Estados Unidos, eu acho que a economia por lá ainda, já, ainda está muito bem. Não é à toa que um dos, um dos ativos que mais se destacou agora no mês de, de novembro foi a movimentação do dólar né, frente a uma cesta de moedas. porque que que acontece, Denise? Se eu, preciso, se eu tenho alguma desconfiança sobre o cenário global, se eu tenho uma desconfiança sobre uma nova variante, eu vou buscar por investimentos mais conservadores. E esse conservadorismo tem sido feito aí através de uma, de uma forte valorização do dólar frente a uma cesta de moedas. Então ainda acredito bastante na, no potencial da economia americana, mas eu acho que vai ser super importante a gente ver o mês de dezembro como um mês para entender se os Estados Unidos poderão ou não passar por um processo de acomodação da sua economia uh, e se a gente vai ter eventualmente como vai ser esse processo de normalização monetária que eu comentei anteriormente a ser feito aí pelo Banco Central Norte-Americano. E por fim, falar de Brasil. Tá? Brasil que é, é, um, é, um, é um... a gente sempre brinca né, nas lives, na verdade é uma frase até do Motinha que o Brasil vive em uma... em um mundo à parte, né, em uma... Const... Não é constelação, agora me, me fugiu o nome, em uma galáxia à parte, <risos> é, que a gente já vem sendo bastante impactado pela questão política, a questão da PEC dos precatórios, do auxílio emergencial. É um tema que vem se estendendo desde o mês de agosto, e por conta dessa extensão, pouco se sabe sobre é, qual vai ser o destino, né, a trajetória da dívida pública no Brasil, quais vão ser os gastos, Vai ser 30 bi, vai ser 90 bi, vai ser 110 bilhões, que vai furar, vai extrapolar o teto dos gastos. Então é um tema que já vem estressando o mercado brasileiro já há muito tempo. O principal tema que justifica a queda, é, o quinto mês consecutivo de baixa para o Ibovespa agora em novembro. E a gente está ali, parece que está na marca do pênalti, está na cara do gol ali para a gente ter essa aprovação da PEC dos precatórios. Eu acho que vai ser, é um trigger super importante para o mercado. Não necessariamente é um trigger, né? ou seja, um gatilho positivo, mas o mercado está tão estressado, Denise, que na minha humilde opinião, o simples fato de nós termos uma conclusão em relação é. a esse tema, eu acho que vai ser o suficiente para o mercado conseguir se posicionar, conseguir é. entender quais são os próximos passos em relação à questão fiscal, à questão política brasileira, é, e poder fazer ali, obviamente, as suas, as suas posições, as suas alocações. Ano que vem é ano eleitoral. Para mim é um cenário que está ainda completamente aberto. Então muita coisa pode acontecer. Enquanto isso não acontece, enfim, o mercado, acredito que possa conseguir buscar aí um ponto de equilíbrio frente a esses riscos locais e esses riscos externos. Essa é a visão geral aí do mês de novembro, Denise. Está mole não, gente. Mas aqui já vou pedindo de uma vez, deixe seu joinha antes que você se esqueça. Aqui não está mole não. Pior para Felipe Villegas que tem que equilibrar aqui várias carteiras recomendadas. Então, nesse cenário todo que você traçou para gente, você fez muitas mudanças nas suas carteiras. Mostra para gente as principais mudanças, por favor, Vilegas. Vamos lá, Denise. Assim, a princípio, esse, esse quadro, inclusive, para quem acompanha, pedi para o Deilson posicionar aí para vocês, que é, o, é um dos últimos tópicos que eu coloco aqui, que seria estratégia, tá? como estamos nos posicionando. É um pouco do resumo tá? do que eu comentei aqui com vocês e quais são as nossas escolhas, as escolhas que nós estamos fazendo para as carteiras recomendadas. Dado que a gente ainda vive dentro de um ambiente de forte volatilidade, de incerteza, é, os dados macroeconômicos aqui no Brasil, eles, eles estão ainda fracos. É, a gente tem ainda, principalmente, além dos dados macro, se vendas no varejo, e, é, produção industrial, a gente também encontra é, os índices de confiança Consumidor, empresário, da, da indústria, todos eles caindo. Então isso mostra que a gente ainda está numa situação bastante fragilizada. E esse processo ele acaba ocorrendo em decorrência do investidor global buscando por ativos mais seguros. É, quando você tem uma expectativa de elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, isso é ruim para países emergentes. E a gente tem a nossa situação fiscal que acaba criando barreiras aí sobre quais são os próximos passos em relação ao Brasil. Por conta disso, Denise, eu posso dizer com tranquilidade que as mudanças que aconteceram nas nossas carteiras recomendadas, elas tiveram dois pilares principais. É uma atualização que a gente teve de alguns resultados corporativos do terceiro trimestre de 2021, a temporada de balanços que aconteceu até a primeira quinzena é, do mês de novembro, eu consegui tirar alguns insights sobre quais as, as empresas que se apresentaram uma maior resiliência. Foi uma boa temporada, Denise. O problema é que o mercado ele não olha para o passado, né? que foi o que representou a temporada. Foram os resultados do terceiro trimestre de 2021. O mercado sempre olha para frente. Uhum. E quando ele olha para frente, quando ele joga essa derivada aí é que as coisas realmente pioram. Mas em termos de número, Denise, foi uma boa temporada de balanços. Podemos dizer com tranquilidade que dois terços das empresas do Ibovespa que divulgaram seus resultados, divulgaram resultados positivos. Uhum. Tá? Positivos no sentido de ou em linha ou acima das expectativas. Então foi uma boa temporada, mas aqui o mercado sempre olha para frente. Então eu tirei insights da temporada de balanço para fazer as atualizações. E principalmente, Denise, é, eu busquei. É diminuir o beta da carteira, que através, que da, através da colocação de ações menos voláteis. Hum. O beta, pessoal, é um indicador de sensibilidade. O quanto uma ação é sensível a uma movimentação do mercado. Então, por exemplo, uma ação que tem um beta 2, significa dizer que para cada alta de 1% do Ibovespa, ela vai subir 2%. E o um oposto também é verdade para cada queda do Ibovespa de 1%, ela tende a cair 2%. Então, quando você diminui o beta da sua carteira, digamos que você está se protegendo de um eventual movimento negativo da Bolsa brasileira, porque se a Bolsa cair, a gente cai menos, ao mesmo tempo que eu busquei esse fator qualidade e de oportunidades e com preços atrativos através da temporada de balanços. Então, em suma, essa foi a principal estratégia da, da, das trocas que foram feitas em todas as nossas carteiras. Ações de, de menor beta, que normalmente a gente encontra é, essas ações em setores mais resilientes, como setor de alimentos, supermercados, setor elétrico. A gente também é, fez uma alocação, aumentou a nossa exposição em empresas de grande capitalização, são as blue chips, né, as large caps. E por que, que isso acontece? Dentro de um mercado estressado, Denise, é, a gente tem que levar em consideração que o mercado brasileiro é um mercado que tanto ações quanto renda fixa, para você entrar, é uma porta desse tamanho. Para você sair no né, risco, a porta fica desse tamanhico. Então não tem jeito. Empresas de menor capitalização, são as small caps, são as micro caps, elas acabam infelizmente sofrendo mais dentro desse cenário. Então por mais que os fundamentos continuem intactos, sejam ótimas empresas, uma perspectiva de futuro brilhante, o mercado ele não está olhando essas oportunidades hoje. Ele está buscando conservadorismo. Então, é, digamos que essa foi a estratégia. Diminuir o beta da carteira, buscar por ações de maior capitalização, obviamente, dentro das possibilidades de cada carteira, e também eu adotei, tendo como insights, a temporada de balanços, para tentar entender, na parte qualitativa, quais seriam a, as empresas ali que estariam com os preços mais justos. Tá? Então, basicamente, acho que essas são as a nossa visão aí que nós temos para as carteiras. É, eh, depois se você tiver dando destaque aqui na tela, aqui, pessoal, nesse nesse quadro resumo, eu mostro para vocês, né, o beta de cada carteira, ou seja, quanto menor, né, significa dizer que ela é menos é, sensível, tá, às movimentações do Ibovespa. Então você veja aqui, com exceção da carteira de microcaps, que é uma carteira que por si só é mais volátil, todas as carteiras apresentam betas inferiores a um e a gente aumentou aqui a nossa participação em empresas de maior capitalização digamos Denise que essa são as principais mudanças aí das carteiras no geral acho que ficou aberto aí para as dúvidas do pessoal se tem alguma tem, tem aqui o o peraí gente aqui o Inácio pede para você falar um pouquinho sobre o processo de escolha das ações da carteira perfeito bom Inácio é, aqui na Genial Investimentos, a gente, eu utilizo, na verdade, um algoritmo tá, que vai me ajudar na escolha das ações da carteira recomendada. Então, todos os meses eu faço uma atualização dos dados, que são dados que são os fundamentos das empresas, dados de, de lucro, receita, margem, é, enfim, uma série de fatores que me trazem uma visão qualitativa sobre cada uma das empresas. E esse algoritmo, ele me faz sugestão de portfólios, ou seja, de, eu, não, eu não acabo fazendo uma avaliação de uma ação de maneira isolada, eu tento fazer uma avaliação daquela ação e como ela vai se comportar dentro de um time, dentro de uma seleção. Então esse algoritmo, ele me dá 10 sugestões de carteiras, de acordo com o meu viés, as minhas expectativas se eu quero uma carteira mais ou menos agressiva, se eu quero uma carteira mais ou menos conservadora, é, eu vou escolher qual é o time, qual é a composição que, na minha opinião, faria mais sentido para a gente passar aí durante um determinado mês. Por isso é super importante, a gente sempre reforça aqui, pessoal, não adianta você pegar a carteira recomendada e escolher uma única ação. Muito provável, pode ser que não dê certo essa estratégia. É sempre interessante que você compre o grupo, porque no grupo tem ali ações defensivas, ações mais ofensivas, tem uma ação que vai dar um tipo de proteção se a gente tiver uma oscilação muito forte ao dólar, se a bolsa cair muito, vai ser uma ação que vai servir como uma proteção. Então funciona como um time de futebol, cada um dentro da sua função. E é assim que eu faço o processo de escolhas. O que, que mais me impactou? Tá? E por que, que a gente não, acabou não tendo um bom desempenho nesses dois últimos meses, novembro e outubro? Porque infelizmente o mercado ele não olhou para fundamentos. Tá? A base da minha escolha, que é o fundamento, ações baratas, com boas perspectivas... O mercado por pouco olhou. E a gente estava muito focado, Denise, nos meses anteriores, em empresas de menor capitalização, que é onde eu acreditava que existiam as maiores oportunidades, as melhores oportunidades. Empresas recém-chegadas à Bolsa, capitalizadas. É, só que, infelizmente, dado essa reversão muito grande e essa deterioração do cenário muito forte que aconteceu nos últimos cinco meses, o mercado nem quis saber disso. Né? Ele quis saber realmente de segurança. Então, ele deixou o fundamento de lado, né, buscou ali uma alocação simples, o arroz com o feijão, e está difícil, está tá bastante complexo nesse sentido. Então, a minha expectativa é de que mais cedo ou mais tarde, a gente vai tentar ali segurar o máximo que a gente consegue, mas tenho certeza de que quando o mercado começar, de certa maneira, ficar um pouco mais racional, eu acho que isso vai ser o suficiente para facilitar o meu processo de escolha e a gente conseguir resultados melhores para as nossas recomendações. Bilegas, nas suas férias, o que aconteceu com a Magalu, ela caiu bastante. Então, tem, o Paulo está perguntando o seguinte, se a Cash3, né, a Amélios, a Magalu e a Via, se tem solução. Tem algum, algumas dessas três nas suas carteiras? O que, que você tem a comentar dessas três? Infelizmente, Denise, a gente estava posicionado em Cash3 e Via Varejo já faz algum tempinho. Tá? Mas depois dos últimos resultados dessas companhias foram o suficiente para elas saírem das nossas recomendações. É, em termos de alocação tática, tá, eu vejo que, é, como são empresas que caíram muito, tá difícil a gente entender quando pode ser esse ponto de inflexão tá, para esse setor. Porque o setor de e-commerce como um todo, ele está sendo impactado pelo cenário macroeconômico. Hoje a gente vive dentro de um cenário em que o mundo, o mundo não, né? O investidor ele não entende qual vai ser a relação dívida-PIB do Brasil, qual vai ser a alavancagem no Brasil, e por conta disso a gente acaba tendo uma pressão nos juros de longo prazo. Juros de longo prazo subindo, juros de curto prazo subindo, que é a Selic, é, digamos que são os temperos aí perfeitos para que a gente tenha um cenário em que com juros mais altos, Denise, o consumo ele acaba reduzindo. E outro fator que se adiciona a isso é o fato de que é, a gente está dentro de uma inflação muito grande, né? quem iria imaginar que a gente ia voltar para uma inflação de dois dígitos? Então não tem jeito, Denise. Juros subindo, inflação alta, é uma Black Friday que em termos reais teve um ganho menor do que nos últimos anos, não tem jeito, não tem setor, não tem ação de qualidade que sobreviva a, a, a esse cenário. Então o que eu estou, pessoal, recomendando aqui para os investidores é, é num horizonte de longo prazo, é, para aquele investidor que gosta de ser sócio de boas empresas, e boas empresas com foco no longo prazo, você tem que comprar quando o cenário é ruim, que é o que nós estamos vivenciando hoje, eu acho que a gente está dentro, já está há algum tempo, mas agora está dentro de uma janela de oportunidade muito boa. Não para você comprar de uma vez, para você ir comprando aos poucos, com parcimônia e em tranches. Por quê? Quando o cenário se reverter, que uma hora vai acontecer, né, a economia ela é cíclica, essas empresas muito provavelmente você vai pagar muito mais caro. Então eu vejo que a gente tem uma boa oportunidade hoje, Denise, de poder comprar empresas que negociam a múltiplos altíssimos, que é, por exemplo, é o caso de Magalu, até mesmo de, de Mélios, por preços muito mais atrativos. Por quê? O cenário macro é desfavorável. Então dentro de uma alocação mais tática, muito difícil. Por isso que elas acabaram saindo nas nossas recomendações. Mas eu vejo uma janela interessante para aquele investidor alocação mais longo prazo, é, que não tem receio se o papel começar a cair, ainda cair mais nos próximos meses a curto prazo, porque eu vejo uma, uma agenda importante, é interessante de entrada, mas faça isso com parcimônia e cautela. O Rodrigo pergunta o seguinte, se você acredita no tradicional rali de fim de ano? Olha, tá difícil, tá pode acontecer, tá pode acontecer. É, eu acho que um trigger que poderia ajudar nessa, nesse movimento é, seria a aprovação da, agora da PEC dos Precatórios, que está para ser discutida nos próximos dias ou até mesmo hoje. Eu acho que isso pode ser um trigger interessante. É importante dizer que esse rali de final de ano é um rali um pouco diferente do que a gente teve nos últimos anos. Tá? Porque nos últimos anos o rali serviu para a gente ter um, digamos uma, uma máxima histórica maior do que nós tínhamos. E esse rally, se ele acontecer, vai ser para diminuir as perdas que o Ibovespa está tendo agora em 2021. Só para você ter uma ideia, enquanto o Ibovespa cai 15% em termos nominais, a gente vê bolsas americanas subindo 20%. Tá? Então realmente o Brasil se distanciou muito. Então eu vejo que sim, acho que ainda há uma luz no final do túnel. Muito dessa luz vai depender, obviamente, dessa movimentação internacional, é, em relação às políticas monetárias, se inflação não incomodar, se essa nova variante do coronavírus não incomodar, e se a gente tiver uma conclusão sobre temas importantes em relação à política no Brasil. Se esses três fatores contribuírem para isso, o rali vai surgir sem sombra de dúvida. Uma apenas é que esse rali ele vai, ele vai vir para que a gente diminua as perdas agora em 2021. Mas, ô Denise, o cenário político está tão imprevisível que eu não vejo ninguém assim é, se antecipando esse movimento. O mercado pode ter certeza, ele está esperando acontecer para se posicionar. Então, isso é algo que, se acontecer, pessoal, essa recuperação vai ir bastante rápido. Vilegas, o Jackson pergunta se na composição da carteira você trabalha com alguma posição long short. Não, não. São todas posições compradas. Ah, esse É uma maneira que a gente tem de ser transparente e democrático na hora das nossas escolhas. Então, todas as nossas recomendações, elas são de, através de posições compradas, não temos posições long short que seria uma compra e uma venda, né, que ele faz o resto. então são todas é, a gente tem uma visão long only, que é o que, que a indústria fala, apenas comprado. tem uma pergunta aqui sobre preço justo do minério de ferro, mas é mais para motinha, né? bom, é, a gente tem a gente teve o Gabriel, né, que fez início de cobertura de Vale, né, ele até participou aqui com vocês. eu é, não me recordo agora, mas eu acho que preço justo de minério de ferro para 2022 deve estar ali entre 90 a 110 dólares a tonelada seca. Tá? Eu acho que é um preço, pessoal, que, levando em consideração o preço hoje de Vale, poderia gerar um upside, que é o que o Gabriel defende na tese dele e até mesmo de, de, de recomendação de compra de Vale. Tá? Mas é aquilo, pessoal. Tudo vai depender de China. Tá? Eu acho que mais do que saber qual que é o preço-alvo do minério de ferro, acompanhe o noticiário de China. China tem, acho que na minha opinião, no curto prazo curto prazo seria fevereiro do ano que vem, o, o, as Olimpíadas de inverno. Eu acho que a gente, o mercado ele vai conseguir ter maiores pistas sobre o que esperar de minério de ferro, que está intimamente ligado à indústria imobiliária na China, a partir de fevereiro do próximo ano. Quando se passam as Olimpíadas de inverno, a China vai conseguir entregar, né, mostrar para o mundo uma China mais limpa, uma China mais preocupada com o meio ambiente. Então, enquanto isso não acontecer... É, eu acho que a gente vai ter o minério de ferro se estabilizando nesses patamares que nós temos hoje, próximo dos 90 dólares a tonelada seca. Um outro fator que poderia é, contribuir com o movimento de recuperação para o minério de ferro é se a economia chinesa desacelerar muito. Tá? Então é, um, é algo que a gente deve acompanhar nos próximos meses. Por quê? Se houver uma desaceleração muito forte da economia chinesa, o governo chinês ele vai precisar atuar para controlar e amenizar isso. E ele poderia voltar a incentivar o mercado de crédito voltado para a indústria imobiliária. Se isso acontecer, também pode ser um trigger para a minério de ferro. Então vamos acompanhar. Se os dados é, da economia chinesa é, mostra ali uma certa resiliência, e como vamos ver o que vai acontecer depois das Olimpíadas de inverno, que acontecem em fevereiro do próximo ano. A partir desses dois fatores, a gente vai conseguir entender se realmente Minério de Ferro encontrou o seu ponto de equilíbrio ali próximo dos 90 dólares, ou se a gente pode ter um preço um pouco mais acima dessa região. Gente, é seguinte, às 4h07, o, o Deilson colocou para vocês o link do Genial Analisa, que é a nossa plataforma de análise de ações, onde está esse relatório, essas análises do Gabriel Tinem, ou Tinem, ainda não aprendi a falar o nome dele, que é quem está cobrindo o vale, que pode entrar mais aí, que está entrando mais a fundo nessa questão. tá Então, visitem lá o nosso Genial Analisa, para vocês terem todos os detalhes. Vamos lá, última pergunta. É... Felipe, como é... O Vinícius pergunta, como você vê as ações do ramo imobiliário? Quais as perspectivas? Bom, por enquanto as perspectivas seguem negativas. Eu acho que é importante, é, olhando para o setor imobiliário, primeiro, pessoal, é, alocação tática, movimentação de curto prazo, é fato de que toda a bolsa está bastante descontada. Por conta do que a gente comentou aqui, é, levando em consideração a situação política. Então, eventos políticos, aprovação da PEC dos precatórios, é uma sinalização melhor em relação ao compromisso fiscal, isso vai fazer com que todo o mercado suba. E essas ações do setor imobiliário, elas também vão reagir a esse movimento. Mas não tem jeito, pessoal. É, o mercado ainda não sabe qual vai ser a Selic final. Ou seja, dentro desse processo de subida de juros, hoje nós estamos em 7,75, o mercado ainda não sabe se a Selic terminal vai ser 11, se vai ser 12, se vai precisar ser 13, se vai precisar ser 10... Enquanto a gente não tiver um norte sobre qual vai ser a Selic Terminal, que muito provavelmente a gente tem essa resposta definitiva na metade de 2022, eu acredito que o setor imobiliário ele não vai andar até lá. E se ele andar, pessoal, vai ser por correções frente a essas fortes oscilações que nós tivemos recentemente. Então vai ser aqueles spikes, né, aquelas movimentações fortes, mas que acabam sendo mais uma correção do movimento, uma correção técnica, do que uma mudança do fundamento. O que, que o mercado precisa entender, pessoal? A gente primeiro precisa entender qual vai ser a Selic Terminal e quando a inflação vai começar a dar sinais de arrefecimento. Tá? Quando a gente tiver esses dois fatores juntos, mercado começando a precificar queda de juros e inflação controlada, esse vai ser a hora de você comprar esse setor imobiliário dentro de uma alocação com base nos fundamentos. Até lá, meu amigo, é só tentativa e erro ali e muito estômago para aguentar essa volatilidade. Gente, é o seguinte, o Felipe falou do copom, então eu já vou lembrando vocês que na quarta-feira que vem tem copom. Isso. E a gente vai ter nossa live aqui às sete h 30 da noite. Eu, Motinho, Roberto Motinho, que é responsável pela mesa de futuros da casa, e o José Márcio Camargo, que é nosso economista-chefe. A gente sempre faz essa live bomba. O pessoal adora, fica assim é muito lotado. Bom, muito bom. Todo mundo convidado, viu, gente? E outra coisa, quem gosta do trabalho do Vilegas, está chegando aqui agora, não sabe, Vilegas participa todos os dias do Morning Call, às 8h40 da manhã, junto com o Motinha. E depois do fechamento do mercado, que está sendo feito às 6 horas da tarde, né, por causa do horário da bolsa, eu, Vilegas e o Motinha também estão, então estão todos convidadíssimos. Obrigada, viu, querido? Eu queria dizer, Denise, até a A gente se vê daqui a pouquinho no fechamento. Boa. Gente, então agradeço muito a presença de vocês, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e deem uma espiada na carteira recomendada, o Deilson colocou o link aí também, olhem os detalhes, todos os textos que o Vilegas faz com o maior carinho para vocês, olhem ali, leiam com cuidado, tem vários tipos de carteiras diferentes, então é uma, um conteúdo bem completo, estão todos convidados, clientes e não clientes, a, a acessarem esse material. Agradeço muito, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau.